Olá, tudo bem? Vamos para mais uma produção aqui no nosso canal, que relaciona a psicologia, desenvolvimento pessoal, produtividade, enfim, temáticas da área da saúde de maneira geral, passando também pelo universo das terapias, da acupultura acompanhamento terapêutico. Nossa, a gente vai por tudo que é canto, né? Sempre vinculado com esse universo do mundo da saúde. E recebemos alguns questionamentos assim, de colegas pensando essa ideia de Gravação de vídeo, né? como encarar um vídeo? Esse desafio assim, pode parecer natural para algumas pessoas, para outras meio desconfortável, lidar com essa situação da, da, da filmagem, então quero uh, pensar, pensar algumas reflexões bem rápidas contigo a respeito dessa questão, como enfrentar um vídeo, como enfrentar na verdade o, a avaliação social, né? a exposição, como é que a gente pode lidar com isso? Então, logo depois da vinheta, eu volto com essa temática. Enquanto isso, se você gosta desse tipo de conteúdo que relaciona a psicologia, desenvolvimento pessoal, produtividade, saiu, é, lembra de assinar o canal, curtir, compartilhar e comentar, tá bom? Até mais! Começa agora mais uma produção do canal do psicólogo Alex Tavares. O um oferecimento da Academia Portal Doutor. Desenvolvimento pessoal com saúde e ciência e Comental. O primeiro congresso online de saúde mental do planeta. Vamos lá então, vamos pensar essa temática de enfrentamento, lidar com a opinião do outro, com a avaliação do outro, com o questionamento, exposição... E, claro, a produção de vídeos, né, o, a câmera aqui filmando. É, uma, um ponto importante, assim, se está pensando em começar a gravar vídeo, seja para qual rede social, né, se é Facebook, YouTube, é, Instagram, enfim, independente da, da rede social, uma coisa que você tem que levar em consideração no, é um determinado grau de aceitação. Esse é um ponto inicial, né. Aceita ah, as tuas características, aceita a tua maneira de falar, a, a tua anatomia, o teu rosto, né? principalmente se tu vai gravar vídeo, ah, mostrando o teu rosto, o teu corpo, enfim, né? os teus gestos, a tua maneira de, de falar, de pensar, de dirigir, né? então há uh, uma, uma certa aceitação assim, de, de, de quem a gente é uh, aceitar a maneira como a gente fala, apesar da, da, das críticas e, e opiniões uh, e um outro elemento que acaba entrando nessa ideia de geração de, de uma maior exposição uh, social, maior exposição pública é aceitar uh, que tu pode, para não dizer que deve, compartilhar um conteúdo que possa auxiliar outras pessoas. E isso a gente pode encontrar bastante assim nesses canais, nessas vamos chamar de maneira geral assim, né? nas redes sociais, né? Há muito conteúdo bom, há muito conteúdo interessante, assim, claro que né? Há vários tipos de conteúdos, mas há muito conteúdo bom, inclusive conteúdo bom, é, pelo menos para mim, eu acho conteúdo bom também, não só os conteúdos que envolvem psicologia, desenvolvimento pessoal, produtividade, mas também os conteúdos que envolvem lazer, conteúdos é, é, de, de jogos, conteúdos de, pra, engraçados, enfim, né? há vários conteúdos interessantes, bons conteúdos em várias áreas. Então, independente do conteúdo, se tu tem algo que acaba auxiliando outras pessoas, então talvez tu tenha que botar a tua cara-tapa, entre aspas, né? Eu falo entre aspas e cara-tapa porque não necessariamente tu precisa gravar um vídeo aparecendo, né? É claro que a maneira, do meu ponto de vista, tá? Do meu ponto de vista... Uh, gravar esses vídeos, assim, por exemplo, esse aqui dirigindo, é o mais fácil que existe. Por quê? Porque eu não. Uh, reduzo o número de edição. Então eu ponho para gravar e da maneira que saiu, saiu. E, e é interessante que o público acaba gostando desse tipo de produção mais descontraída, assim. Uh, sem tanto firulas, sem tantas edições, né? Então. E é uma produção mais fácil. Existem outras saídas que tu pode utilizar para fazer os teus vídeos, se tu não quer aparecer, aparecer, é simplesmente utilizando a tua voz. Pode gravar vídeo como se, na função de locutor, ou locutor gravando só a tua voz e passando imagens, outras imagens, ou um texto, seria uma saída. Um, uma outra saída é gravar vídeos... Sem aparecer e também sem a tua voz. Gravar vídeos, por exemplo, só com o texto passando. Essas também seriam uma saída. Só que, assim, estou com... frisando, essas alternativas existem várias outras várias e várias outras. Mas essas alternativas, para gravar, de regra, tu acaba tendo que ter mais edições. Né? Então, tu vai ter que ter mais tempo para gravar então eu ainda prefiro essas, esse tipo de gravação mais descontraída, mais assim com mesmo que com a, com a um balançar do carro, enfim, a câmera inclusive está descendo aqui, soltei a câmera agora, mas que tu uh, esse tipo de gravação mais enfim mais livre, né, elas acabam tendo respondendo a, a, o objetivo que é compartilhar conteúdo e as pessoas acabam achando interessante também a, a maneira descontraída. Tá? Então, o primeiro ponto é aceitar quem se é, aceita quem é a tua condição, aceita a tua fisionomia e com isso, por óbvio, a, a, os vídeos não precisam contar com um padrão estético global, né? há vários vídeos aí, incluindo o nosso, que não tem essa preocupação né, de, de que o, o apresentador, o locutor seja o modelo, né? então tá bom, né? então a gente continua aqui e o conteúdo tenta fazer esse exercício assim, pensa o conteúdo, o tipo de ditado, de, de informação que tu já tem que é fácil para te lidar, para te abordar e que tu gosta Tô falando, obviamente, aqui de mim, né? É o tipo de conteúdo que eu gosto, que eu acho fácil de compartilhar e que eu consigo compartilhar de uma maneira bem, bem tranquila, assim, sem precisar muitas edições aqui nos nossos vídeos. A gente aperta o play e manda ver do, né, do jeito que foi, foi. Tá bom? Então era isso. Espero as tuas reflexões, as, os teus vídeos. Lembra? Se tu gravar vídeo, pode colocar aqui no nosso canal também os links para os teus vídeos. Tenta te inspirar aqui. É, para produzir esse teu conteúdo, põe para fora o teu conteúdo que está aí no teu corpo, tá bom? Vou ficando por aqui, se tu gostou desse tipo de conteúdo, lembra de compartilhar, curtir, comentar e também assina o canal, que assim o, a máquina que compartilha esses vídeos, ela vai percebendo que cada vez mais pessoas assinam e a gente vai chegando, transmitindo essa informação para mais pessoas, tá bom? Até a próxima, tchau, tchau!